Oi, ai, ai. E aí? E aí, tranca? esperando há um maior tempão aqui. tá merda, viu? E aí, como está a sua felicidade? Como está a minha felicidade? <risos> Eu acho que é sendo desenvolvida. Sim. A idade é... É como se fosse habilidade, né? Isso mesmo. Como ela está? Como está a habilidade? Como está a felicidade? Ela está. Né? Falta você estimular, né? Uma boa resposta, vai, Falta. Precisando ser estimulada por você, <risos> né? <nessa>. Uma boa <risos> resposta essa aí, né? Está precisando ser, ser aplicada aqui com, com a sua... com a sua função, né? <risos> É, mas aí eu ia tá colocando desenvolvimento da minha habilidade no outro, né? Então, acho que aí não seria tão tão saudável assim. É, mas não o desenvolvimento, mas o estímulo, né? É, por exemplo, você não coloca a, a sua felicidade no materialismo, ou na, no outro, ou nas coisas, ou nos eventos. Isso são estímulos. Então, não há problema nenhum você ficar feliz com a compra de um carro, com a compra de uma casa, com a venda. São estímulos, entende? Sim. A gente sai desse padrão de cobrança, né? Não tem problema nenhum em ser materialista. Concordo. Então é, né? Eu também. O médio, então. <risos> Isso a gente esbarra, né? nas diferenças, nas igualdades, nas visões e percepções. O problema das diferenças é que elas são igualdades. E... É, como assim? Tri, tri, tri! Eu, eu... Eu só percebo algo diferente porque eu tenho clareza sobre o que é igual, mas eu só consigo conceber o que é igual quando eu tenho uma percepção de mim mesmo. Dependendo do grau de consciência, se eu estou no nível bege ou roxo, né? um, um, uma, um nível de pertencimento ou o nível de transição de pertencimento, que é vermelho, eu já tenho identidade, já tenho pessoalidade, eu já tenho uma percepção de mim mesmo, mas eu tenho julgamentos do que eu acho que eu sou. Eu tenho na minha nos padrões de percepção uma série de vieses de percepção. Esses vieses geram percepções uh, diferentes das percepções que nós almejamos, percepções que nós desejamos e essas formas ou formatos necessitam de um certo nível de relatividade para que as aplicações tenha maior efetividade, humildade e transparência. Porque o ser não é humilde não é porque ele não quer. Todos os seres são humildes, senão eles simplesmente não existiriam. O problema da não humildade ou a não apresentação da humildade é a necessidade de certos padrões não poderem ser questionados, alterados. Certas crenças não serem subjulgadas, não serem refutadas. O ser que não é humilde não é que ele não é humilde ou ele é mau. É que a crença tem tanto fervor, tanta força mental aplicada à crença que ele ignora a possibilidade daquilo ser relativo, daquela crença ser contextual, daquela situação ser diferente da, da, da desejada, da almejada, da que é ideal para aquele grau de consciência e aquele contexto. Entende? entendo mas eu falo assim que ser humilde não é ser mal mas o que que então é ser humilde então ser, ser, ser não humilde né ser deshumilde ah. né? eu acho que eu queria dizer que ser ser ser não ser humilde não é ser mal sabe ser arrogante não é ser mal e ah. é é a pessoa que ela está presa Há crenças que ela acha que são absolutas, entende? Então é o que está por trás. Ela não é humilde, ela não para para analisar, pois não há hipótese dela parar para analisar. Porque a crença motivadora, ela não é questionável. Ela não pode ser refutada. Ah, e assim ela não consegue chegar no que ela almeja. Ela não consegue chegar na, na, nas, suas, nas suas visões e percepções. Quase sempre as experiências externas são experiências iguais. Ser repudia e nega o que parece com ele. E ele vê como uma diferença gritante uma igualdade. O reflexo projetivo dele, o reflexo o reflexo que o ser projeta, nada mais é do que parte dele mesmo que ele nega nele e nega no outro. Tá. Eu só não entendi ainda por que, que diferenças são igualdades. Eu não entendi a explicação. Porque o ser que vê diferenças gritantes e repudia essas diferenças, nega essas diferenças, na verdade ele nega as diferenças nele mesmo e nega no outro. Então há uma igualdade entre ele e o outro, mas há essa falta de humildade. Para ver e reconhecer os próprios padrões, reconhecer que ele está melhorando, e que ele vai construir e desenvolver suas habilidades para lidar cada vez melhor com o meio ambiente e se tornar um sábio. Tá, aí, como é que a pessoa consegue sair desse looping? Porque parece que ela não está enxergando, então ela não consegue sair daquele padrão. E aí? Aí ele entra no ser, dá um, um ponto, sabe um ponto, Gostou do efeito sonoro? Ele dá, ele dá um tic. Dá um clique. Um clique. Agora mesmo está acontecendo isso. O áudio é direcionado para seres no nível bege, roxinho e vermelho. Ele passa a ter mais visões do que as visões que ele, que ele está habituado. Ocorre o um milagre da alteração de perspectiva. E essas percepções transcendem limites que antes ele achava que eram os únicos limites que existem. Isso que eu estou dizendo é um mapa para aplicar nas coisas mais comuns, sabe? Esses grupos de internet, grupos políticos, grupos de time de futebol, grupos de marcas. Isso desmente ou tira o vislumbre de certos ideais, de certas certas crenças, certas visões dogmáticas da, do que é visto como real, correto, ideal. Então, o ser que está ali nessas ilusões, mas ele não consegue fazer alusões para justificar suas ilusões. Ele está navegando em águas, conturbadas, achando que as águas estão calmas, ele se ilude daquela calmaria, sabe que pode ser melhor, mas acaba se recriminando, acaba se fechando, acaba se desfazendo dos próprios instintos e estímulos para perceber e visualizar diferente. Quando ele toma esse choque, choque pode ser parecido, muito agressivo, né? Quando ele toma esse. Entendeu? Quando vem o clique. Quando o vem feeling. o clique. Esse. Uau! Quando explode a mente, é porque ele passou a olhar para dentro de si e refletir algo diferente. E ele entra numa nova, num novo nível, é o nível de contraste para julgar, o nível de referência para julgar e afirmar, o nível de referência para perceber e projetar. Ele começa a observar sua própria individualidade. E esse é um passo essencial para a melhora da qualidade de vida do ser para com ele mesmo. E quando ele começa a fazer essas... Para mim, é análise, assim dos padrões, crenças. Consegue, de uma certa forma, administrar os estímulos? E tem coisa que... Que eu não sei se estímulo dá para ser administrado Tem coisa que depois você passa a não ser ressonante e nem vira mais estímulo É, o administrar os estímulos vem depois de você mapear os estímulos mais comuns Administrar os estímulos seria um nível depois Está mais para um nível mais azul, turquesa, um nível mais holístico onde o ser consegue observar como um todo a própria existência. É, mas vamos tentar assim, um exemplo que eu acho básico. É Quando a pessoa vai é, discutir sobre política, ela já percebe um padrão de, de raiva, assim, de incômodo. Tem uma pressão, né? Ela Nesse já... sentido, analisando Sim. Esse, esse cenário, Sim. porque... É, Para mim, raiva, às vezes, é bem mais fácil de, de perceber e localizar. Perfeito. E aí, eu consigo saber quais estímulos ali, talvez, estejam me incomodando. Perfeito. Coisinha básica, assim, sabe? Perfeito. É um a um, sem dúvida. Um a um, a pessoa começa a ver o que está estimulando, o que irrita, o que não é bom. Ela passa a ter um ideal ela passa a ter caráter porque enquanto a pessoa não tem egoísmo e identidade ela não tem caráter ela, tá, ela se baseia em um caráter externo um moral externo, um dogma, uma regra ela não tem caráter próprio ela não tem o um jeito próprio ela não tem presença Então nesse ponto onde corre esse clique ela, ela começa a ter presença, ela começa a ter o jeito dela, as características dela. E isso é essencial para aqueles que desejam desenvolver sua mediunidade, sua individualidade, seu jeito de ser e ver o mundo. Presença no sentido de estar no seu eixo? É, presente, eixo. né? Muitas pessoas têm essa presença, esse jeito próprio, né? Quando tem um grupo de pessoas, chega aquela pessoa, a pessoa chama a atenção indiretamente. É uma pessoa de presença. A pessoa, independente do cargo, da situação, mas quando ela fala, os outros ouvem. Mas é uma pessoa mais integrada. Uma pessoa mais voltada para o eu, voltada para a própria visão do que é mundo, do que é ideal, do que é saudável, do que é bom para si, gostos pessoais, visões pessoais, condições pessoais e uh, perspectivas pessoais do que é ideal, para o próprio ser viver com suas próprias prioridades. Isso é o ideal para a pessoa ter um mapa depois do clique. Depois a gente vai ver depois desse clique como que manifesta isso para esse ser ter critérios para não se sentir sozinho, desamparado e talvez ignorado socialmente porque é uma transição, o um passar de um degrau para outro na dinâmica uh, ciencial deste mapa de, da espiral da consciência, precisa de suporte, gentileza, exemplo, um grupo de amigos para dar conselho, para explicar que é assim mesmo, acolhimento, um, uma, um ser que vive bem, que vive de forma saudável, para ser exemplo. Mesmo vivendo bem e saudável, tendo padrões humanos e tendo insatisfações para o ser perceber que ele não é um robô. Mas não, minha, minha cara. Mas esse clique ele vai vir naturalmente e assim, de acordo com... O grau de consciência, não sei se eu posso falar isso. O grau de consciência é porque às vezes uh, vem, mas a gente não presta muita atenção. A gente não, eu uh, eu pode não presto gente, muita né? atenção estudar, naquilo e tá falar. E às vezes para o outro está tão nítido, mas para mim não está ainda. Então esse clique vai vir natural ou. Como se fosse personalizado para mim, alguma coisa assim? É você, não. Você já passou pelo clique. Uh, já tem uma noção do seu jeito de ser. Você já tem o ideal. Você já tem características que formam o seu caráter, tá? Uh, as pessoas que estão ouvindo isso, já vão ter o clique. Uh, ouviu isso, já vem o pacote lá de download. Uh, é isso. Você... Uh, outra coisa. Se deixa, deixa levar, relaxa, relaxa. Você agora está mediando. Então deixa fluir. Eu, sem se si, só se solta. Entende? Entendo. Que vai né? vindo você tá aí, você é uma intermediadora, você é uma jornalista. Olha né? ah, lá, foi promovida hein? Agora, agora. Deixa fluir. Veio na cabeça, você questiona, você solta. E se veio como nós, deixa ser nós. Ah, e outra pergunta, mas esses cliques vão vir um, só através dos áudios de vocês? Ou, por exemplo, as pessoas que, não sei, escutam outras coisas? Vai vir também, sem nenhum problema. E às vezes a pessoa já teve o clique, mas a coroa trouxe para ouvir a gente agora. Que é um, são informações que podem ajudar a pessoa. Então, não necessariamente uh, é aqui ou está preso a nós, nem quero isso. Mas, mas, mas, mas. <risos> Tem o conteúdo disponível para ajudar. E para aquele que não teve o clique, está nos ouvindo, né? Terá. Pode não ser imediato, mas terá. Não é bacana? Não é cuidador? É um amor. É, é. é um amor. Sim. Tranca a rua é o melhor. Cuidado. É um amor. Hum. Hum. <risos> Vamos ver até quanto tempo vai, vai durar esse amor é o novo amor tranca a rua. Tranca rua, o amor. Tranca a rua, a igualdade. Tranca hum. a rua, a luz. Tranca a rua, o caminho. né? Hum. <risos> Eu sou, eu sou, eu sou, porque, senhor, eu tô sentindo, tô sentindo um, um, uma certa crítica aí, uma ironia. Uai, qual que é a sua felicidade? Não tem que depender de a mim, não. Se você acha isso, então tá ótimo. A minha felicidade, a minha felicidade isso é, é tudo. tudo. Tudo que existe me deixa feliz. É tudo? Sim. É, tudo. tudo, não... Guerra te deixa feliz? Deixa. Por que, que deixa? Porque vai acabar. Ah, mas durante... Porque... Uai. Durante eu me com outras tempo coisas. sabe o quanto tempo vai durar. Durante a guerra eu vou pra outra parte do tudo, pra me deixar feliz. É, na parte do tudo da guerra eu acho que não... É, Para mim não teria uma parte feliz, não. Não, na, na guerra não. Na guerra só é feliz quando acaba. Para mim. Né? Mas, né, mas, mas, mas... A afirmação é tudo me deixa feliz. Então, tudo pode ser graduado, tá? O tudo pode ser condensado, especificado. Agora, se eu falasse o todo me deixa feliz, né? Todo. Todas as motivações o todo movimento o todo ações aí, aí é muita coisa né mas o tudo é como nossa consciência ah não quero focar nisso vou focar em outra parte do tudo é um conceito magístico. é ainda não não não não ficou claro para mim a diferença desse todo e todo é o tudo e o todo né é. tudo por exemplo você põe uma esfera e põe tudo dentro tudo é. e aí tem coisas não boas aí eu pego e vou fazer outra coisa não quero participar da guerra não quero participar dessas coisas idiotas irei brincar de outras coisas irei fazer outras coisas Aí você vai para outra parte do tudo é é, é ilimitado, mas e o todo? o tudo? todo é não o todo é é literalmente o todo em todas as suas faces, todas as suas níveis todas as interações. o todo não dá para ser limitado, então eu teria que ficar feliz com a guerra Se eu falo o todo me deixa feliz eu teria que ficar feliz com a fome eu teria que ficar feliz com as coisas não boas então tudo é referente a tudo que eu consigo perceber é isso tudo engloba o que é, eu consigo perceber ou que você consegue focar o que você quer focar às vezes você pode não querer focar em uma coisa foca em outra então você está focando em tudo ali que você está direcionando sua sua visão o tudo pode ser limitado, sabe? Uhum Já o todo não Se você fala o todo Aí você já está colocando nessa massa de bolo Até o futuro né? Outros futuros Aí é muito grande Normalmente o todo vem para nós Acho que quando a gente quer pedir algo, né? Peço ao todo Pois... Confio Me baseando em tudo o que vejo sabe Tudo o que percebo É porque Quando se pede assim no todo Se deixa meio aberto Para todas as possibilidades É que for ressonante chega Isso é, Pegou a síntese, é isso mesmo Beleza Beleza Beleza. Então é isso, fica a dica para vocês, bons estudos e que a vida seja mais e mais feliz e que a habilidade da felicidade, que o quântum de felicidade se desenvolva plenamente independente dos requisitos e das experiências, é ou não é? É. Viu aí? Eu consigo também, tô treinando Tô treinando, eu vou me vingar de vocês Paz. Olha faz. só, gente Vingança <risos> Falando pra todo mundo que vai vingar dos outros Olha isso É lógico, é lógico Eu vou pagar, a minha vingança será O Rus e o Armor Ué, mas isso aí não... não me parece ser vingança É eu entendo, né? Mas eu sou livre para dar o nome que eu quiser. Tá ok. Vá ser feliz. Paz. Paz.